Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos refazer mais uma vez um dos desafios To Minds que o Thiago e Luiza faziam lá no Facebook há anos atrás. Esse desenho que vocês estão vendo aí foi feito em 30 minutos em 2014. <risos> e agora tá na hora de eu refazê-lo novamente em 30 minutos. Eu quero ver o quanto que eu consigo aplicar das coisas que eu venho estudando mais recentemente. Uma coisa que eu queria comentar antes da gente iniciar aqui o nosso reloginho e tentar reproduzir essa arte é, hoje em dia, é que tem algumas coisas sobre perspectiva que eu apliquei de forma mais ou menos intuitiva nessa época que eu gostei bastante. Uma delas é a ideia de que a linha do horizonte define a altura da câmera que está filmando aquela cena, define a altura do observador, o nível do olhar. Então se você você ver, o horizonte parece que tá mais ou menos por aqui, então a câmera tá mais alta, né, do que o bonequinho, pelo menos na altura, sei lá, se o boneco, se uma pessoa normal tivesse essa altura aqui nessa cena, essa câmera estaria mais ou menos na altura do peito, então é interessante que a gente tem uma cena aqui, né, que se você fosse puxar uns os pontos de fuga e tal, a gente tem muito do chão aparecendo e isso ajuda a dar uma... uma dimensionalidade aqui para esse bichinho, eu, eu, eu imagino que algumas coisas aqui nele poderiam estar diferentes, né? Para dar um pouquinho mais dessa sensação de que ele tá pisando no chão. Mas ainda assim, eu fiquei caramba, olha só, que legal. O que eu estou refletindo agora é se eu quero manter a altura dessa câmera nesse novo redesenho aqui. Talvez a câmera poderia estar bem mais baixa, mais próxima do personagem. Isso talvez aumentasse ele no frame. E eu não sei até que ponto a, a intenção e o legal dessa imagem era que o gnomo era pequeno. Eu não sei, sabe? São decisões. E eu acho que isso que é o legal, quando você entende a, como movimentar a sua câmera... Dentro de uma ilustração, você tem poder para decidir, para escolher, para fazer coisas que não são só tipo, saiu assim Porque isso daqui que você tá vendo era o que saiu assim, eu não poderia ter feito muito diferente há ah, seis anos atrás é por isso que eu e o Lailton Souza estamos criando um conteúdo para sair este ano ainda comentando sobre perspectiva, sobre composição, sobre ilustração digital, sobre essa parte de produzir imagens, né? não só de desenho, de pintura, da técnica em si, mas da construção, da comunicação que está acontecendo ali. Então, se você quer aproveitar este conteúdo que está por vir e também a promoção da Black Friday que está chegando agora em alguns dias, links aqui na descrição, beleza? Eu também vou dar diminuída diminuída meio aqui pra poder ter mais da tela aparecendo Beleza, beleza E eu acho que a gente pode mandar bala naquele relógio ali, hein? Vamos ver o que que vai acontecer? Então vamos, plim, meter o Start aqui no nosso timer Simbora tá na hora, vamos lá, o que que eu quero fazer aqui? Eu queria imaginar se a gente pudesse ter essa linha do horizonte mais pra baixo ao invés de pra cima e quem sabe a gente não tem esse gnomo maior aqui nessa imagem. Talvez até com, com o chapéu dele clipando. Talvez como se fosse até uma, uma, uma próxima cena dentro dessa mesma, dessa mesma composição aqui, desse mesmo... Uma, um próximo quadro nessa mesma cena, talvez. Uma coisa que eu tô imaginando agora aqui é que agora eu consigo até experimentar com as opções, né? A gente pode até rascunhar, fazer algumas ideias diferentes. Eu não sei. Será que é isso que a gente quer? Eu tô... eu tô... tô ainda assim... Hum, não sei... Vamos diminuir um pouco essa imagem... É... ok, ok, eu acho que isso aqui faz mais sentido pra mim. A gente ainda tem ele no centro aqui, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos pegar aquele brush do nosso pacote novo, que é o ponto de fuga, que eu já tava desde sempre aqui, né? Eu vou dar uma pingada aqui nele, eu vou dar uma esticadinha, vamos botar ele pra baixo... Ok, agora a gente tem um, um pontinho de fuga pra trabalhar aqui. O que, que eu quero fazer agora? Pegar um pincelzinho e marcar algumas linhas aqui, só pra gente ir criando o um mínimo de um senso de profundidade aqui, sabe? Só pra gente ir e sentindo as coisas indo na profundidade. Tá, essas árvores, eu vou dar uma removida nelas. Vamos pegar um brush um pouquinho maior e vamos fazer o seguinte, ó vamos essa árvore em tese tá logo ao lado dele né eu acho que eu vou fazer ela aqui assim uma coisa que a gente podia fazer essa câmera ela tá ela não tá inclinada nem para cima nem para baixo porque isso aí dá para gente brincar um pouquinho com o terceiro ponto de fuga ou puxando para o alto ou puxando para baixo né uh, eu não sei se eu quero fazer isso agora essa árvore aqui eu quero que ela esteja mais ao fundo então eu vou fazer com que ela esteja pelo menos aqui, assim, nessa relação aqui. Lembrando que tudo que tiver, né, pessoal? Tudo que tiver para cima dessa linha do nosso horizonte aqui, a gente vai conseguir observar mais ou menos de cima, né? E tudo que tiver para baixo, a gente vai ter esse, esse acesso mais do solo. Então vamos fazer aqui na um trequinho. Eu não sei exatamente o quanto que eu consigo ser produtivo com os comentários <risos> quando dá para produzir algo assim. Eu também, eu também não tô correndo tanto, né? Agora a gente passou 4 minutos, ou 3 minutos... Não sei, eu tô eu tô achando que a gente vai ter que correr um pouco aqui. Vamos lá, eu quero fazer mais uma arvreta pra cá, certo? Uma que vai estar tá aqui assim. E desse lado eu vou fazer uma mais coladinha, mas eu não quero que seja tão colada. Uma coisa que é importante quando você tá fazendo el elementos assim, né? Onde o, a linha do horizonte, ela tá bem baixa. E o nosso personagem também tá... Né, quando você tem pouco chão, o chão tá bem espremido. É fazer isso daqui, ou isso daqui, sabe? Um, um milímetro que você corte, joga isso, às vezes, vários metros pra trás, dependendo do tamanho da... das coisas que você tem no cenário. Então, é, é muito importante prestar atenção nisso, sabe? Nesse, nesse limite, e como que as coisas estão caindo pra trás nesse cenário. Ok, é... O nosso ponto de fuga estava mais ou menos para cá O que eu tô imaginando aqui agora É o quanto que a gente consegue resolver Desse... Desse contexto todo aqui Só com algumas sugestões agora, né? Porque a gente não vai ficar desenhando todas as árvores dessa floresta Então eu fico imaginando o quanto que a gente consegue resolver com sugestão Porque aqui a gente tá tendo muito mais visibilidade da parte de cima das... Da, das árvores, então a gente vai ter que ter um pouco Da copa delas aqui, né Então eu acho que dá pra gente imaginar como se fosse uns. Um, umas coisas Assim, de vez em quando tem aquele buraquinho Que passa luz, e aqui Outros pedacinhos de árvore Assim, certo? Então a árvore aqui já tá Batendo, aqui já é a altura máxima dessa Árvore lá no fundo, né? Ok, ó, eu acho Que já é uma cena bem mais dinâmica, a gente já tem muito, muito mais coisa rolando por aqui Vamos refinar um pouquinho esses Contornos, eu vou fazer uma... Um um pass aqui de detalhes Vamos fazer mais detalhes nesse Nesse bicho, então aqui Vamos lá, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu quero uma cavidade ocular para ele Quero um nariz bem grande Que nem o outro, só que eu vou colocar um pouquinho Mais de detalhes assim, os detalhes mais Mais anatômicos, né? Eu diria que hoje eu consigo improvisar Umas coisas mais, mais anatômicas mais rapidamente Ali no anterior Ele não tem barba, né? Ele só tem aquela parte direto do, do bigode aqui, né? Na verdade, nem bigode ele tem. Ele tem só a barbicha aqui, assim. O bigode tá aqui, assim. Aqui, já viram... Uma beisola aqui pra ele, assim. Eu gosto disso, isso aqui não é ruim, não. Quem sabe um, um fiapinho assim na frente, ó. Vamos colocar esse bracinho mais pra cima. Esse ombrinho mais aqui, assim. No original ali, ele tem um cabelinho mais comprido. Vamos seguir com isso. Aqui, vamos fazer um cabelo pra ele também. Vamos fazer o chapéu pra esse rapaz aqui. Fazer aqui uma mãozita pra ele. 23 minutos, 20 minutos, eu acho que com 10 minutos a gente vai fazer pintura só? Só com isso? Muito pouco, né? Então aqui a gente consegue ó, imaginar um cinto que vá de fora a fora. Ele estaria mais ou menos assim. Uma bolsinha pra ele. Uns negócios aqui pra cá. eu gosto. Eu, eu gosto até do, do pezinho assim desse jeito. Que aí, este cetro aqui dele. Queria que fosse um pouco mais imponente, um pouco mais. mais interessante. Leco é antigo é legal, né? Eu acho que eu vou dar uma pegada assim pra ele. Eu acho. Ok. Ele todo podia ser... <risos> <Já> tá... <risos> ai, ai. Vamos fazer aqui assim. Vamos, vamos aumentar esse, esse, esse, esse gorro aqui dele. Quem sabe a gente consegue trabalhar a ideia de um sorrisinho aqui pra ele. Sabe aquele sorriso que você vê só pelo shape do bigode? Talvez. 20 minutos. É, eu acho que é isso aí. Vamos, vamos fazer cor agora. A gente não tem mais como ficar desenhando aqui, não. Vamos fazer cor. Vamos pensar uma paleta de cores. Eu cheguei a, re a recriar esse desenho alguma vez, alguns anos atrás também. É... Só que eu já não lembro nada do que eu fiz nele. Eu sei que era bem mais próximo à câmera. Era, era praticamente da... era a sua cara, do gnomo, sinceramente. Tá. É... Eu sinto que a gente consegue, com um verde desse, setar algumas coisas. Aqui a floresta, ela tinha uma cor meio... Era pra ter uma luz bem quente entrando nela aqui Eu não sei se é isso que eu quero hoje em dia Mas eu vou imaginar... Eu vou imaginar esses buracos aqui nas copas, né? Que daria pra ter luz entrando e tal Eu tô imaginando também que esses, esses acessos de luz eles são mais fortes aqui na, na base da floresta do que no topo, né? Talvez Onde as copas estão aparecendo. Algumas coisinhas assim. Quem sabe? Eu não sei. Talvez. Eu vou dar até uns... Uma coisada aqui, assim. Ó, isso daqui eu acho que tem, tem um potencial aqui. Tem um potencial. Vamos lá. Esse chão, vamos pegar um tom mais claro para ele. Vamos diminuir bastante a opacidade desse pincel. Esse é pincel que tem uma opacidade meio grotesca. Nossa, parece que tá pegando fogo nessa floresta aqui. Eu não sei se é o que a gente quer. Essa coisa toda de... De cor para tronco, é um negócio que eu vivo matutando E eu sinto que eu nunca consigo chegar numa resposta que me, que me agrada Isso aqui me agrada <risos> Foi bem rápido até Que interessante, empolgante é... O que eu tô querendo entender agora? A relação de, de valores A relação de valores aqui minha tá bem tá bem estranha aqui ainda né? No outro, né quanto mais no fundo, mais claro ficava esse, esse ambiente todo Aqui eu acho que dá para Trabalhar alguma coisa parecida É, mas eu acho que agora A gente consegue pegar uns tons Bem mais, mais Escuros, tá? E agora eu tô pensando Onde é que vai estar tá o cor dessas sombras aqui Por que que estaria aqui ou, ou, ou no outro Lugar, sabe? Mas eu não sei dizer direito Eu tô só indo na, tô indo na Coragem aqui agora, tentando Produzir essa relação de contraste com o que tá acontecendo lá atrás. Pois esse fundo, acho que se ele tivesse uma, uma tonalidade quente, ele ficaria mais interessante. Uh, esses, esses toques de verdinho assim, eu achei interessante. Vamo, vamos tentar dar uma, uma tonalizada extra aqui. Eu, eu sinto que, eu, eu não sei porque que roxo ainda tá na minha mente, sabe? Eu não sei o que que roxo tem a ver com isso. Não sei se eu tô imaginando uma luz mais fria vindo de algum canto. Ok, eu tô, eu tô, eu tô assim, tô achando interessante. Eu não sei se eu gosto, mas tá resistindo, sabe? Eu acho que isso daí já é um grande passo. Só é coisa que eu já comentei outras vezes, né? Um desenho que existe é muito melhor do que um desenho que não existe. Então entre, entre fazer uma arte que você realmente gosta e uma que existe, prefira que exista. Tá, eu vou trazer um, um, uns contorninhos aqui. Eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho de, de tons, de tons mais claros saturados e mais quentes aqui daqui a pouco. A gente vai a gente vai trabalhar com eles já, já. Ok, eu tô, eu tô gostando, eu tô, eu tô começando a, a entender aqui. 15 minutos. <risos> Será que vai dar tempo? Será que conseguiremos concluir? Eu acho que esse gnome inteiro podia dar uma, uma reduzida nele, ele ficar mais aqui nesse, nesse meinho. Eu gosto disso, eu gosto. Vamos... Pô, eu vou ter que construir em cima desse rascunho, esse negócio. Cadê aquele o ponto de fuga. Vamos dar uma retirada nele. Eu acho que aqui faz sentido. Nossa, a gente pode ter alguma coisa aqui atrás pra fazer um brilho nele, né? Vamos começar a usar uns layer styles aqui pra dar um help na gente. Eu vou pegar um color dodge. Eu quero pegar um color dodge de uma cor mais... florestal, assim. Eu não sei. Já tá tudo muito verde agora. Verde. Mas eu acho que é, é um caminho. Eu vou duplicar isso só pra gente ter uma segurança. Então, eu vou, eu vou tacar ele aqui atrás, isso. Então, eu vou mesclar esses dois. Vamos pegar aqui ó, nesse esquema e dar uma mexidinha. 15 minutos! Ai, meu Deus do céu. É... Vermelho. Ok, a gente foi e voltou. Acho que a gente voltou onde estava, praticamente. É, é quase como se tivesse faltando uma luz, uma luz direta principal aqui. Eu acho que é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus! <risos> Vamos lá, eu vou pegar aqui, então, uma cor de árvore bem forte. Vamos botar essa camada acima de todas E eu vou tentar fazer um... Uh! É, eu tô aqui ainda... Que tom que é esse que esse chão devia ter, sabe? Eu gosto, eu gosto disso daqui, ó Então vamos, vamos tentar trazer uma sombra bem esticada dessas árvores aqui Talvez só uns, uns pedacinhos assim, ó, de, de luz Ó, isso daqui eu acho que tá começando a ficar interessante Eu tô começando a gostar Tá, agora a gente tem que fazer isso com essas árvores também Encontrar o tom delas Esse tom claro aqui, eu não sei que tom que é Tom que é o tom dessas árvores Qual que é a... Opa! Epa! Eu acho que é algo aqui, hein Tem que ser mais saturado Ok Mas é isso que eu quero, é isso que eu quero É aqui, não é todo lugar aqui que a gente vai conseguir o contraste ideal Mas... Eu acho que de qualquer forma vai estar tá mais interessante do que o anterior <risos> É, talvez pra isso, vale a pena a gente criar uma nova camadinha. 11 minutos! É, é. é eu realmente não sei o que fazer aqui, viu? Em questão de, de valores e tons, assim, eu acho que eu poderia... Se eu tivesse mais tempo, talvez eu conseguisse matutar o suficiente pra encontrar uma resposta bem legal, mas... Neste momento... Pô, oh, isso aqui eu, eu, eu, eu gosto. Hum, eu gosto disso. Vamos, vamos lá, 11 minutos. Vamos, vamos, vamos, tacar luz nessa floresta aqui mesmo, então. É pra ter luz? Se é pra ter luz, então vamos ter luz, então. <risos> ok? Vamos pegar aqui esses tons mais de sombra que a gente tinha. Agora a gente vai conseguir trazer eles pra esse lado mais esquerdo. Agora que a gente tem, tipo, direita e esquerda, tendo uma divisão mais clara de onde que tem mais luz e onde que não tem. Vamos tacar aqui também esse tom mais saturado aqui na transição desses, desses esquemas. É... O céu... Será que o céu podia estar com cores diferentes lá em cima? Porém, se, os... se o céu tivesse aqui desimpedido, talvez com algo assim... Seria algo assim, né? Nove minutos! Ai... Isso aqui, isso aqui não ficou ruim não, hein? Só que eu pintei por cima da do, do camada errada. Eu espero que eu consiga reproduzir isso de novo. <risos> então eu tava imaginando que o céu dessa cena seria algo desse tom. Sendo algo desse tom, a gente poderia só fazer uns... Né, onde a gente quer que tenha um buraco nessa cena, nesse... Vamos puxar aqui assim. E onde a gente quer que o céu apareça, é só a gente não, não cobrir. Né, em tese... Tese. Oito minutos, eu estou completamente perdido. <risos> um brush de borrar aqui, grosseiro. Eu, eu gostei dessa coisa de do, do, do, do um brilho mais avermelhado, de um tom mais avermelhado no topo dessa cena. É, eu acho que, ó, talvez não, não é o desenho mais bonito da minha vida de forma nenhuma. A gente tem oito minutos pra eu gnomo ainda. Tá, um merge, uma misturada nisso. Vamos tirar isso daqui, vamos botar esse negócio pra cá. É... Caramba, eu tô achando que é um desafio só de cenário, né? Esqueci do gnomo. Deve ser a parte mais difícil de pintar desse treco. Eu já devia ter largado mão disso daqui, mas tá to... eu tô gostando tanto dessa floresta nova. Ai, meu Deus. Tá, vamos embora. Vamos pintar esse gnomo em tempo recorde. Gnomo recordista. O gnomo pintado em, no tempo mais rápido do mundo. Então eu vou tentar usar todo tipo de artimanha, truque e segredo pra pintar esse gnomo. Vamos lá, sete minutos pra pintar o gnomo. Vamos lá, vai dar certo? Lógico que vai dar certo. Então a gente vai ter aqui, chapeuzinho dele, num tom bem mais escuro. E o tom mais claro dele, vamos fazer batendo pelo menos uma parte aqui assim. Ok, bom, vamos pegar um tom, um tom mais de sombra e tacar desse lado. Tá ótimo. Tom de pele dele, eu vou tentar improvisar de alguma coisa que Aqui desse fundo mesmo, a barba dele, vamos puxar algo mais aqui assim. A roupinha dele, em tese, é azul, só que eu quero algo mais. não neutro. A bota dele, o sapatinho dele é preto e ele tem um negócio feito de madeira. A mãozita dele, vamos lá, a barba dele vai ter um tom, a barba e cabelo dele, o que, o que tiver, algum tipo de luz. Vai ter um tom mais ou menos assim Vamos fazer o mesmo para essa mochilinha Vamos tacar um corzeiro aqui assim Ah, que delícia! Esse, isso daqui... É, eu acho que a gente precisa no chão aqui Abrir uma desculpa para ele estar tá mais iluminado do que parece que deveria Vai o Guilherme pintar mato Pô, A gente não fez um cogumelinho aqui, né? Vamos fazer um cogumelinho Eu tô achando que esse cogumelo podia ter uma cor diferenciada Uh, uh, que radioativo Eu adorei, tá bom, vamos <risos> Tá, vamos fazer aqui uns, uns caulezinhos pra eles 4 minutos Vamos duplicar isso, colar aqui Inverte, duplica mais uma vez, aumenta mais um pouco Tira um pedaço, arranca o, arranca o topo desse aqui E agora vamos mesclar tudo isso Vamos adicionar mais alguns aqui assim Eu Gostei que a cor deles é realmente muito... Forte, vamos pegar um color dodge aqui, vamos dar uma... Poxa, acho que não tem como ficar mais forte do que isso, né, Nessa, nesse caso. Três <risos> minutos! Gnomo, vem cá, vamos dar uma tonalizada nesses seus, nesses seus contornos. Vamo, vamos gastar esses últimos três minutos aqui, então, fazendo detalhes pro Gnomo. Vamos colocar aqui um tom mais quente entrando pela orelha dele. Vamos dar uma avermelhada nesse nariz dele aqui. Ok, é isso, é isso que a gente tem que fazer, gente, é o que sobrou. Vamos fazer um pouquinho mais de detalhe no gnomo. Eu não sei, eu não sei se no final das contas eu, eu consegui melhorar ou não aquela imagem. O que, que vocês estão achando? Vocês gostaram mais dessa? Eu acho que em questão de coordenação de cores, a gente conseguiu explorar muito mais, né? E ir mais longe nessa parte. Eu acho que o, o, o gnomo em si, ele é, ele é bem mais detalhado no outro. Talvez por causa disso, né? Porque... Dessa vez eu tentei focar em outras coisas nessa cena. É, temos dois minutos, vamos tentar ver aonde a gente, até onde a gente consegue fazer isso daqui. Mas eu gostei bastante viu da experiência, foi, foi algo bem legal ter que correr aqui de novo pra fazer uma cena completa. É, é muito mais difícil do que fazer um ícone, bem mais difícil. Essa, essa orelha aqui também não tá muito do jeito que eu queria, mas... Mas o que está do jeito que a gente quer, né? Nessa vida. Nada! Vamos fazer aqui um zóio para ele. Um minuto então! Né, né? Ok, vamos ver o que, que a gente consegue trabalhar nesse olho. Esse olho não é para ter brilho nenhum, né? A gente tá. Ele tá na sombra e tal, mas. Eu acho que eu vou manter assim. Vamos pegar um tom de. Um, aquele tom roxinho que a gente já trabalhou algumas vezes aqui nessa cena. Meu Deus do céu! 43! 43 segundos! Ok, vamos, vamos pegar um tom vermelho mais escurinho assim. E ver se a gente consegue puxar alguns cantinhos mais escuros aqui, que talvez dê alguma valorizada nessa cena. Eu não sei se vai me ajudar ou me, mais me ajudar ou vai mais me atrapalhar aqui, mas.. Oh! Acabou! Acabou! <risos> Ai, caramba! Nossa, foi, foi mais uma corrida contra o tempo aqui. Mas esse é o nosso gnomo versão 2020, seis anos depois desse cara aqui. Então esse é o nosso original e essa é a nossa segunda tentativa. Eu. Nossa, me dá mais horas aqui, dá pra fazer muita coisa. Pessoal, eu. Esses vídeos aqui, né? Eu penso muito sobre pra que, que eles servem. De alguma forma, eles podem ser desmotivadores, no sentido de que você vai ver eu fazendo um negócio super rápido. É... Mas eu também quis de alguma forma mostrar um trabalho anterior e um trabalho novo. E o que eu quero mostrar, acho que no final das contas, é que arte não é necessariamente sobre ficar muitas horas penteando alguma coisa. É sobre ter critérios dentro da sua cabeça para tomar escolhas logo no começo que definem aquela imagem, né? Essa coisa toda de paleta de cores, de, de, de composição da cena... Isso não deveria ser um processo é, gigantesco dentro dele, né? A parte de render, de finalizar, de pentear o desenho, é a que mais demora, sinceramente. Eu, eu quero mostrar que, se você for atrás de entender as coisas, né, para aplicar elas com mais velocidade vai ser mais fácil, mas você tem que fazer bastante e bem lento. Então, não foca na velocidade nesse começo, se você tá no começo da sua trajetória, foca em aprender bem esses conceitos e aí você vai ver como é que você vai trabalhar com eles. Aqui, o que eu estava pensando muito era nessa de ter um tons muito quentes, uma sombra, uma parte de luz muito quente e ter uma sombra bem fria. Isso é um, uma das formas de você trabalhar com temperatura de cor dentro do seu trabalho. Tem várias outras maneiras. Então, nesse daqui você pode ver que não tem, não tem muito, não tem nada disso, né? Não tem uma luz quente, uma sombra fria. Tudo tem os tons que deveria ter, a, a, a, a árvore é marrom, a grama é verde, né, literalmente. E aqui você pode ver que a grama é amarela, a grama às vezes é azul, a árvore às vezes é roxa, é verde, é branca, é tudo junto, sabe? O gnomo também tem, cada parte do corpo dele tem uma cor diferente, é isso que eu quero mostrar um pouquinho dessa variação de coisas. Isso eu não fazia ideia seis anos atrás. E eu tô conseguindo aplicar, acho que bem melhor agora. Eu gostei bastante do Gnomo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal Rush Rush. Fique ligado para as promoções que estão entrando agora no final desse mês de novembro. E outra coisa, né? Aquela coisa importante também. Me siga nas outras redes sociais que eu faço live toda quarta-feira lá na plataforma roxa. E a gente se vê em breve, pessoal. Muito obrigado, valeu e... Falou!